os caras vindo, não faço, não. Enquanto ah, assim, for fazer a barreira, tu bota a barreira aqui, ó. vem cá. Sabe onde que é? Cara, a não né, Ó, vem cá. A barreira ah. bota aqui, ó. Fudeu? Ah. Barreira, barreira, não bota o teleporte não. 3, Quer dizer, 2, deixa um. ver. Barreira, pô, barreira, barreira é melhor. É, mas eu acho que teleporte também seria bom porque a gente tem que começar a morrer muito. Tem sombra, tem sombra, Cuidado! Vai lá nela. Não precisa vir de mim, não. Pode ir. Vou te matar. cara. Caralho! Tô Boa garoto! Vai, bota a barreira mesmo! Aí, atrás do bebê! Bacana! Boa, boa, bota o teleporte, bota o teleporte, bota o pai. Bota, ah, bota, ah, bota o teleporte. Bota o teleporte no fundo. Ele já bebeu. Já montou? Já botou? Já botou, já botou? Pronto, só então deixa, vai, vai, vai, vai, vai. Faz muito tempo. Então de boa, de boa, de boa. Botou. Tem um barco agora, tem um barco agora, tem um bar. Fica mais recuado, fica mais recuado, deixa eu chegar. Trabalha aí. Boa! Olha ele conto, tem sobre ele ponto. O cara morreu. Ai, tem baixa pra lá? Tem, aí já tem. Não, é? trocou não. E aí? que onda? Olha a sombra, por aqui.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 Aí oh. Mas eu. demorou tanto que eu. eu hum. Aí fui hum. hum. aí, viu, Rio? De hum. para Sem fora, sem tudo. E não ah, É a Essa simeta foi acalhada Eu sou muito estrategista, velho. Fica <risos> <Parabasão>. <risos> eu Sabe, que, cara, que Eu o que A simeta joga o berguessa, Porra, conseguiu. pegou ponto final. Tá bom. E não tomei Vem para Porque apareceu um <risos> pouquinho é <essa> aqui é <risos> que apareceu É <risos> <jogada. risos> ah, Agora ele não dorme hoje mais Ele não dorme mais Ele parado parado Ele Pelo amor de Deus Ele é parado Mano, Mano. Gente, só no P2, só no P2.